Nopa, então, nesses anos, principalmente em tempos de pandemia, algo bem claro é que não conseguimos ficar um minuto fora das redes sociais, não é mesmo? E uma das redes sociais é o Discord, só que eu no meio de um ataque de confusão pra achar tema, pensei em algo. O Discord é uma rede social baseada em servidores, Instagram, Twitter e Facebook são baseados em postagens. Então, por que eu não queria uma rede social de postagem dentro do Discord? Bora lá! Bom, a primeira coisa que temos que fazer, diferente de outros vídeos, onde é criar uma história, é criar um esquema para que tudo aconteça. Bom, geralmente nas redes sociais existe algum botão de mais, e lá a pessoa escreve o que quer postar e coloca o que quer postar. Assim, a postagem é feita e entregada o público. No Discord, porém, isso seria bem mais complicado, principalmente por questões de tempo. Então para ficar apenas uma realmente imitação, eu queria dentro do meu servidor dos projetos dois chats. Um chamado Feed, e outro chamado Minhas Postagens. Postagens. No feed, como imaginado, as postagens serão enviadas, e no minhas postagens a pessoa vai dar o comando para postar, e a postagem vai para o feed. Com toda essa simplicidade, o que faltava era ir para os códigos. Bom, depois de muitas tentativas falhas de criar um sistema de argumentos para que o bot detecte o que eu quero postar, e o comando em uma mesma mensagem, eu tive que recriar todo o handler. Que no caso é o que faz o bot ligar, funcionar e exportar comandos e todos os outros documentos implantados nele. Mas depois de tudo isso, finalmente eu consegui e passei o código. Para criar uma postagem, eu decidi utilizar dois sistemas que vocês já conhecem se me acompanham aqui no canal. O sistema de webhook, que cria um cliente especializado em mandar mensagens, que só serve para tal intuito. E o sistema de cliente de bot, que é um ser que pode fazer basicamente tudo que uma pessoa normal pode fazer dentro do Discord, se sua programação tiver tal intuito. Então eu criei o um webhook no canal do feed, pra quem envie exatamente o que eu postei no canal dos meus posts. Só que o que eu queria, era que o webhook se esfarçasse de pessoa para que fique como se realmente fosse a pessoa postando. Então eu criei outro esqueminha dentro do comando do post, que vai fazer com que o webhook se edite para ficar idêntico ao perfil da pessoa que postou a mensagem. Isso aqui iria determinar o que tem que ser postado. Isso aqui faria o trabalho de ativar o webhook para que envia a mensagem no feed. Depois, eu criei um esquema bem curto que detecta o canal das postagens, onde, se a ID dele for a ID do canal do feed, todas as mensagens serão reagidas com um emoji de um coração, de um polegar pra cima e um polegar para baixo, o que significaria os amês, likes e dislikes. <música> Então, basicamente foi isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal e manda o um vídeo para seus amigos para me fortalecer nessa jornada. Abraços!